Não não a polícia entrar. acabou de chegar aqui, tem não um médico. Não, não. Que a polícia tá indo embora não, não agora. Vai, vai! Espera! Espera, sai no meio do de seu filho da puta! Eles aí, aí, quase aí, atropelaram aí, esse né? médico, esse moço que tá aqui agora. A gente tá tentando traio, ajudar ele levou um tiro de verdade. Entra aí, Pimentos! Seu corvaz! Tá dando tiro de verdade! Tiro de verdade aqui! Vocês estão atirando em casa filha é da filhas da puta! puta. Eu não sou o de Vocês Tiro verdade aqui. Mundo aqui é Aqui mesmo! E mais caveirão, dando tiro de verdade! Deus isso Deus. é bom arma ah. mesmo! A gente está ah. filmando, seus ah. imbecis! Atira na minha casa, é isso aí! Esse é o Rio de Janeiro! Ele tá aqui, ó! Filha da puta! Olha a indignação de todo mundo! acabaram de chegar para conseguir levar o moço pro hospital. Abre a porta minha favorita. Eu seguro aqui para vocês. Seguro. Oh, o taxista vai ajudar aqui o moço. Moço metal. metal. A gente vai você, cara, tá? Essa mutila aqui,